Hoje nós vamos conseguir o Gale no Brawl Stars Isso mesmo, o novo Brawler cromático Vou dar aquela gemadinha e vou falar pra vocês Como vocês vão conseguir ganhar também o Brawl Pass no Brawl Stars Tudo agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta Já estamos aqui dentro do Brawl Stars Nova temporada, já tem aqui o Brawl Pass pra vocês E galera, hoje é um dia muito legal Por quê? Por quê? Por quê Bruno Clash? Por que? Que? Porque é o seguinte, mano Hoje nós vamos liberar o famoso Gale O Gale no nível 30 E Mas Bruno, falta muito para você chegar para ele Calma, faltam aí 9 níveis 9 níveis para chegar lá Mas eu preciso chegar lá, galera, eu preciso pegar o Gale E com isso, eu tenho aí 326 genetas E então, vou conseguir liberar ele sim Vou dar aquela pequena gemadinha E conseguir alcançar O nosso queridíssimo Gale aqui Ao vivo com vocês Bom, e você tá se perguntando aí como eu vou conseguir ganhar o Brawl Pass, o Bruno falou que eu vou ganhar Calma, é o seguinte, ó, bom, enquanto eu vou Liberando aqui, vou gemando, eu vou falando pra vocês As dicas pra você conseguir o seu Brawl Pass na faixa de graça, tranquilão De boas, então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai Fazer é ir aqui no Brawl Pass E dar aquela pequena gemadita Nos níveis, né, nos níveis, ó As missões eu já fiz todas, acabei com tudo Já cheguei aqui ao nível 21, né E agora eu preciso chegar até o Gale Tá aqui, ó, paradinho, o Gale esperando Vamos lá então, começar então a famosa Gemada, partiu Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível Tudo 30 gemas aqui pra gente, sexto, sétimo, olha que beleza, vamos chegando Então o próximo agora, 29 nove Chegamos, isso mesmo Acho que acabei com as minhas gemas, ainda sobrou um pouquinho, né Sobrou um pouquinho lá, tranquilão Deixa eu ver como é que tá o Galezão, tá aqui Olha, eu vou aproveitar, eu vou até gemar essa última Vai pegar também a reação do Gale Vai ser a primeira reação que eu vou ter na minha conta Também, uma coisa que eu até vi no vídeo Do vinho, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do vinho também Que você clica aqui e ele volta E pelo menos as recompensas de cima Você tem que pegar, por isso que eu peguei todas As de cima aqui minha e as de baixo eu deixei Mas eu acho isso muito errado Cara, é muito errado, alô Supercell, Alô Brawl Stars, vamos arrumar isso daí, cara. Olha quantas, eu perdi uma mega caixa, duas mega caixas, três mega caixas e acho que três caixas grandes, quatro caixas grandes, além, é claro, ainda de 50 pontos de poder aqui, mais ouro, então eu perdi, é, ouro não perde, né, mas essas caixas poderiam ter vindo sim pontos de poder do, do gay, ó, ainda vou perder mais, ó, porque eu tenho que pegar aqui esse ouro, tenho que pegar ainda aqui essa caixa grande que poderia vir, é, pontos de poder do gay, e agora aqui não vai vir nada, vai vir só gemas, só, gema não, nem gema vai vir só moeda agora, esse aqui é o pior, cara, esse aqui dá dó, porque ó, a gente pega aqui, já tem, já tá tudo no máximo, o que eu já tenho, então eu preciso abrir uma caixa ao invés disso E só vai vir ouro porque eu não tenho o Gale ainda Isso é muito ruim Supercell Alô Supercell, como o Vinho falou Um ótimo lugar pra tudo Quando você terminar de buscar tudo que você pegou já Vira aqui ó, junto com esses 46 e esses 9 Que é o que eu deixei da temporada passada O que restou aí, então eles poderiam vir pra cá E você ir abrindo aos poucos, cara Acho que é uma boa ideia e mataria Resolveria esse problema aí Da gente não conseguir abrir o Gale sem usar tudo isso daqui Perder tudo isso daqui na verdade Pra quem já é maximizado, a galera que joga já há bastante tempo Bom, vamos parar de conversa e agora sim Vamos pegar o nosso Gale no Brawl Stars, mano Vamos lá então, pegar o Gale Agora, então, bate Olha lá, moleque, olha lá, moleque ó, ó, uh, Gale, mano Brawler cromático Primeiro, o Brawler cromático do jogo, eu já peguei ele Gale é do tipo que sabe fazer tudo e não se cansa nunca Ele ataca com disparos amplos de vento e neve E seu super empurra os inimigos com uma forte rajada de vento Olha que bacana, esse é o famoso Gale Gale, mano, seu é o famoso gale aqui pra vocês Vamos pegar também a reação, a nova reação dele Tá aqui a primeira reação que eu ganho Primeiro emote, né, que eu ganho aqui pra poder usar também Liberado, tranquilão Agora sim a gente consegue vir aqui e pegar todas as recompensas Desde o nível 1 até o nível 31, se não me engano, é isso? Pra poder ver o que vai acontecer, qual o nível que eu vou deixar o nosso gay, mano Bom, antes de fazer isso daí, galera, eu quero falar pra vocês o seguinte Você aí que não tem um Brawl Pass, você que não tem um Brawl Pass Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte Eu tô fazendo algumas brincadeiras, algumas zoeias e é o seguinte, funciona assim, você vai vir aqui na loja agora Vai, olha, tem coisas novas aqui, depois eu pego Mas é o seguinte, você vai vir aqui na loja e vai aqui no fundo E eu vou até tirar aqui pra poder ensinar pra vocês Vai aqui no fundo, se não tiver nada, você põe aqui Inserir código, Bruno Clash Bota inserir e você tá apoiando o Bruno Clash na loja Se você for comprar qualquer coisa, ah, quero comprar aqui 30 gemas, sete reais Quero comprar aqui caixa grande, mega caixa Ah, quero comprar o skin e tal Apoie o canal Bruno Clash e você vai ajudar o canal Bruno Clash sem sem gastar nada mais por isso, e ainda você vai ter chances de ganhar um Brawl Pass como Bruno? É o seguinte, tudo que você for comprar aqui na loja, filme apoiando o canal Bruno Clash, apoia o canal Bruno Clash, compre o que você tem que comprar vai lá no Instagram que tá passando por aqui, o editor vai colocar aqui, manda um stories desse vídeo marcando o Bruno Clash, marcando a roupa Bruno Clash, tá passando aí também e eu vou ver esse vídeo e vou dar um RT, vou compartilhar no meu stories e você vai estar tá concorrendo aí também com um Brawl Pass mano, só que eu vou dar alguns né, a gente fez agora um sorteio, agora a pouco sorteio, de 60 Brawl Pass, mano, olha que loucura Todos os youtubers aí da Supercell Com código de criador fizemos E foi uma zoeira danada, 60 Brawl Pass, mano, mas não, não Calma, calma, não fica nervoso, você ainda tem chance De ganhar, é só fazer isso que eu falei Apoia aqui na loja, bota aqui o código Bruno Clash, vai lá no Instagram, manda pra mim O vídeo, marca eu, bota no seu E você vai estar tá concorrendo, eu vou mandar um Brawl Pass pra você, mano, vai ser uma doideira Bom, agora chegou a hora da gente poder abrir Aqui, ó, deixa eu pegar aqui primeiro o meu Olha o gayozão, mano. Meu Deus do céu. Esse é o famoso gay. Que beleza, mano. Então é o seguinte, a gente vai abrir agora as caixas. Vamos ver o que vai acontecer. Qual o nível eu vou deixar ele? Primeira caixa aqui, já vamos abrir. Já veio aqui alguns poderes, alguns pontos de poder do gay. Beleza, mais ouro, mas po ponto de poder é o que importa para mim, ouro não, hein? Ouro não é o que tá valendo para mim. Geminhas aqui, 10 gemas, mais uma caixa aqui do ponto de poder do gay, mais uma caixa aqui também. Outra caixa muito bom, aqui a gente vai colocando aqui um nível a mais, né? Vai botando um nível maior aqui no nosso Pra ver onde a, gente, onde a gente vai chegar até o nível 31 30 ali é metade do passe, né Então a gente vai chegar aí pro, Será que a gente chega na metade do, do Gale Full ou não? Vai chegar ele Totalmente? O que, que você acha? Aposta aí Opa, aqui é pra escolher o Brawler, beleza Vamos escolher, claro, o Gale, né, mano pontos, vai, pontos de poder vai pro Gale, então Show de bola, show de bola Vamos lá, mais uma caixa aqui, esses vários pontos de poder Pro Gale, vamos abrir tudo aqui no estilo corta giro <risos> E vamos abrindo aqui as caixas para ver se a gente consegue deixar ele full. Lembrando que eu deixei ainda as caixas lá em cima, essas daqui ó, para abrir também, hein. Agora uma mega caixa vem bastante pontos de poder do Gay, ó. 225, é muito ponto de poder Vamos abrir mais caixas aqui, mais pontos de poder Pro Gale, show de bola, gemas Mais caixa aqui, caixa grande Caixa comum, agora mais uma caixa grande Agora aqui, mais 50 pontos de poder Pro Gale, vamos ver onde a gente chega com ele Cara, eu quero só ver se a gente consegue deixar ele Fortão, né? Será que a gente consegue deixar ele Mais forte aí, ou full? Será que chega a deixar Full? Não sei não, hein? Ó, acabamos 31, chegamos no 31 aqui Deixamos aí no 31, e agora o que a gente vai Fazer é abrir as caixas que a gente tem Aqui, vamos abrir aqui as 9 caixas Caixas grandes que eu tenho. Primeiro, vamos fazer o seguinte Vamos lá na loja. Ah, deixa eu primeiro Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele no máximo que a gente consegue Aqui, só com os 31 níveis Que a gente pegou, beleza? Vamos ver onde a gente vai chegar Subindo aqui de nível e deixamos Aqui no nível, opa, chegou no nível 9 Chegou no nível 9 Mano, chegou no nível 9 Ainda bem que eu fiz isso, porque A partir de agora a gente consegue aí buscar Os poderes estrela e também O acessório do Gale. Bora lá então Aqui na loja então não vale a pena nada Pra mim, mas além daquela promoção, um mas eu não vou abrir a promoção ainda não Eu vou vir aqui na... Abrir as caixas pendentes E vamos abrir as caixas em busca de acessório e de poder estrela, beleza? Vamos ver se a gente vai... Opa! Segura. Mano, chegou o acessório eu ativa uma plataforma Propulsora que lança aliados Inimigos pelos ares, usos por partida Três vezes, muito legal Isso, Ó, tem uma estratégia, mano Tem uma estratégia muito legal Que vocês vão ver, que eu consegui ver aí Que, mano, top demais, vocês vão ver, bom Vamos em busca agora do poder estrela do gay né o Poder estrela do Gay, aquele que dá aquela paralisia Aquele stun na galera, é muito bom hein, Quando você joga ele pra cima de muro, né Então, vamos em busca dele, vamos em busca dele Ó, oh, o duplicador também é muito bom, hein, galera o aplicador de fichas é bom porque ele acelera aí o alcance do seu, do seu passe de batalha, do seu Brawl Pass Vamos lá, não veio nenhum até agora Vamos ver se a gente tem sorte aqui melhor nos 43, nas 46 caixas que a gente tem comum Pra ver se chega algum poder estrela Será que pega? Não sei, hein? Vamos ver, partiu ali, vamos ver como vai ser Meu Deus do céu Caraca, mano, tem muito, muita caixa Não é possível que não venha um poder estrela, mano Só tem isso pra ganhar É isso e ouro, mano, só isso Vamos ver, vamos lá, partiu Galera, são as duas últimas caixas aqui que a gente tem remanescentes da última temporada Vamos abrir a primeira Tá difícil de vir, não veio nenhum é, poder estrela Só veio aí o acessório mesmo por enquanto Por enquanto, e acho que vai ser complicado Vamos abrir essa aqui e vamos ver o que vai dar Moedas, não veio nada também Zeramos aqui as missões, zeramos as recompensas Zeramos o que a gente tinha da última temporada Zeramos tudo aqui Tá zerado aqui o passe Agora a gente precisa só é, trabalhar pra poder conseguir mais coisas Então a gente já tem aqui o acessório Não ficou ainda é, com poder Estrela, nível 10 ainda, mas... A última chance são essas mega caixas aqui que a gente tem, então vamos tentar ela, vamos ver o que vai dar agora. Então, partiu. Vamos lá então, Eu comprei já tudo aqui, então agora é a hora. Gemas, 40 gemas, vem no, no pacote já, 1.100 de ouro para mim, isso aí não tem problema. Agora é a última chance, meus amigos, bora primeira. Vamos lá então, moedas, tem mais um aí, duplicador de fichas. Não queria duplicador de verdade, mas vamos lá, tem mais uma caixa ainda, tem mais uma chance, é a última. E aí se não der... Vamos tentar a conseguir nas caixas Que a gente vai abrindo no Brawl Pass Então, bora lá, partiu Mais uma aqui, moedas E é só, que triste, que triste Bom, pra ficar menos triste aí Vamos comprar aqui o pacote de reações Tem aqui o pacote de reações, contém duas reações Comuns e uma reação rara Ou épica, pra qualquer Brawler Desbloqueado de acordo com as probabilidades E aí tem lá as probabilidades, vamos ver o que a gente vai conseguir Aqui, temos aí do Brock, do Mortis E do Bo, o do Bo eu achei legal ele é. Bacana, bom, é isso Liberamos aí mais três reações Topster demais Ficamos aí com, mano, é muito ouro também Mas é isso, agora a gente tem que jogar uma partida E ver como funciona o Gale Então, bora uma partidinha aqui No famoso combateira Então, bate Vamos lá então, combate, agora é hora Então vamos ver como vai ser aqui, jogando com o Gale Primeira vez aqui na, na versão oficial né, Do jogo, já joguei na, na versão Do desenvolvedor, já pegando a primeira o primeiro power up ali Vamos ver, cubinho de poder, tranquilão Peguei mais um aqui, boa Deixa eu descer aqui, eu não quero pegar o meu Ah Ai Nossa, mano, escapei Escapei não queria morrer agora, né Ó, oh, agora eu dei bastante dano Vamos lá Ai Nossa, errei vocês viram o que eu fiz? Eu errei, eu errei. Ih, o cara vai morrer ali, hein? O cara vai morrer ali, hein? Vamos ver se a gente consegue tirar dele aqui, o, o robôzão. E dá bom, né? Vamos ver, vamos ver. Já vai ali, o cara, o cara vacilou ali. O cara perdeu o robô e ainda acho que... Acho que deve ter mor Morreu, não, matou. Acabou nem morrendo, matou. Escondi ali, boa, boa, boa Joguei pra longe, bati um pouco mais Tá bom, por enquanto tá bom, ó, oh, vai sobrar ali, hein Ó, ó, ó Vamos jogar ali pra cima de novo Levamos mano, agora a gente não errou o nosso super né, pelo amor de deus Mas é isso, pegamos aqui o primeiro lugar no combate, a primeira vez que a gente joga com o Gale Foi muito legal, gostei aí do Galezão, top demais, ele tem muita ficha duplicadora também pra jogar Mas é isso, primeira impressão com o Gale. subimos um pouquinho de troféu, ganhamos mais umas fichinhas ali de boas E é isso galera, espero que vocês tenham curtido demais aí o Gay e o vídeo E é claro, quer ganhar Brawl Pass? Não vacila não, já compra apoiando o Bruno Clash na loja e manda no meu Instagram, pra você poder participar, beleza? Tamo junto, galera, é nóis, se inscreve no canal deixa o seu like, um abraço, falou Fui!